Um projeto com foco no mercado nacional, desenvolvido por designers brasileiros, considerado um dos melhores lançamentos da marca aqui e sucesso de vendas. Vamos falar hoje sobre um carro muito desejado nos anos 70 e 80. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos, Gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Quero também convidá-los a acompanhar os posts diários no Instagram, além das notícias e novidades do mundo automotivo no Facebook. Nossa história de hoje é sobre o Volkswagen Brasília, grande sucesso da Volkswagen do Brasil, lançado em 1973, que saiu de linha em 1982. O projeto 102 foi um projeto desenvolvido pela equipe do saudoso designer Márcio Pinha Castelli, solicitado por Rudolf Leiding, presidente da companhia na época, para ser um carro prático, econômico, com bom aproveitamento de espaço e que utilizasse a já conhecida mecânica Volkswagen. Foi um dos primeiros Volkswagen a serem projetados e construídos fora da matriz alemã. Nessa época, as montadoras nacionais estavam preparando diversos modelos para serem lançados nesse segmento, como o Chevette da Chevrolet e o Dodge 1800 da Chrysler, além da Ford estar focada em melhorias do seu corcel. O desenvolvimento corria toque de caixa, com a construção de maquetes em diversas escalas e, após a aprovação do desenho final, a construção dos ferramentais para o início de montagem dos modelos para avaliações. Para o início dos testes em campo, foram utilizados modelos Variant com traseira encurtada para estudos de arrefecimento e definição de motorização. O motor 1600 com um carburador era o mais adequado em função do menor espaço ocupado, mas tinha contra o um maior consumo e menor potência. A Volkswagen poderia ter utilizado a ventoinha de arrefecimento baixa, como na Variante TL, mas optou pela alta. A decisão deveu-se à intenção de tornar o veículo o mais curto possível, sacrificando assim o espaço para bagagem. Caso contrário, ficaria do mesmo tamanho da Variante. No primeiro semestre de 1972, alguns flagras de protótipos foram feitos pela imprensa especializada que denominou o projeto como mini-variante. Com o decorrer dos testes, o projeto foi tomando as formas finais e o nome Brasília, em homenagem à capital federal, já estava sendo mencionado até que foi publicado pela revista Quatro Rodas, na edição de maio de 1973, um flagrante de um comboio de testes na estrada velha de Santos, que se tornou um atentado, onde seguranças da Volkswagen Atiraram no veículo onde estavam o jornalista e o fotógrafo da revista, além de destruir seus equipamentos para tentar impedir as fotos. Esse cônico caso de polícia não impediu que as fotos fossem publicadas e o carro mostrado antes de seu lançamento. Na preocupação da Volkswagen em manter os mais de 60% de participação de mercado que tinha na época, o Volkswagen Brasília foi lançado no Guarujá, em São Paulo, no dia 8 de junho de 1973, em um modelo único. Era 17 cm menor que o Fusca, tendo 4,01 metros de comprimento, com entre-eixos de 2,40, 1,61 de largura e 1,43 de altura e 890 kg de peso líquido. Em função da tampa traseira, o carro foi classificado como utilitário, categoria que se beneficiava por uma menor incidência de impostos que resultava em um valor final muito competitivo. O modelo 73 foi produzido até setembro e em outubro de 1973 foi apresentada a nova linha da Volkswagen para 74 e o Brasília já trazia modificações. Em seu lançamento, a Volkswagen destacava a modernidade do projeto e a inspiração nos modelos europeus. Possuía um painel de instrumentos simples, com um velocímetro ao centro e dois mostradores menores, sendo um de cada lado. Ao lado esquerdo ficava um marcador de combustível e ao lado direito havia um encaixe para um relógio que era opcional. Os botões de acionamento dos instrumentos ficavam localizados à esquerda e à direita no painel, Abaixo do painel no instrumentos. O porta-luvas não tinha tampa e o revestimento da porta esquerda tinha uma bolsa porta-objetos. Havia ainda no painel entradas de ar na parte superior e na parte inferior. A bomba de lavagem do para-brisas era de acionamento com o pé, localizada no assoalho. O volante era comum ao de outros modelos Volkswagen e tinha como opcional rádio AM-FM com toca-fitas. Como na Variante no TL, possuía dois porta-malas, sendo um dianteiro e um traseiro, sendo este acima do compartimento do motor. Indo para a parte externa, tinha a frente de quatro faróis semelhantes à Variante TL SP2, e na traseira possuía lanternas horizontais que invadiam as laterais com suas setas de lente âmbar. Tinha área envidraçada e espaço interno maiores que a Variant, porque suas bitolas eram maiores que a do Fusca. Sua mecânica usava a mesma base de outros Volkswagen, utilizando um motor boxer de quatro cilindros, refrigerado a ar de exatos 1584 cm3, com carburador único de corpo simples Solex H30PIC de aspiração descendente que gerava 60 cavalos SAE a 4.600 RPM, com 12 kg de torque SAE. Possuía freios dianteiro a disco e traseiros a tambor, suspensão dianteira com fecho de torção e estabilizador e suspensão traseira do tipo oscilante, com barras de torção cilíndricas e barra compensadora. Seu sucesso de vendas foi grande, tendo como concorrente direto o Chevrolet Chevette, e foram comercializados quase 35 mil unidades entre julho e dezembro de 73. O veículo Volkswagen de número 2 milhões e um foi produzido pela companhia no Brasil em 23 de agosto de 73 e foi sorteado entre os funcionários da fábrica em uma solenidade com a presença do ministro do Interior Costa Cavalcante e do presidente da Volkswagen Wolfgang Sauer. No modelo 74, o volante foi trocado para o modelo tipo boomerang e havia a opção de novas cores. Na mecânica, a dupla carburação passou a ser um opcional, mas pouco procurado ainda. Em 1975, algumas modificações foram feitas, como o pisca-alerta que passou a haver no carro, as lentes das setas traseiras na cor âmbar, que foram substituídas por lentes na cor vermelha, as calotinhas cinzas que passaram a vir na cor preta e o logotipo Volkswagen perdeu a escrita VW, mantendo apenas o nome Brasília. Outra modificação feita foi na grade de cobertura do escapamento, que ficou mais larga. Na mecânica, os filtros de ar banhado a óleo foram trocados por filtros secos e os materiais foram absorventes foram melhorados para garantir maior silêncio interno, além da bomba anual do lavador de para-brisas que passou a ser fixada na caixa de roda. Em 1975, foram vendidas 126 mil unidades do Brasília. Nesse ano, Pian Castelli e sua equipe já traçavam alguns esboços para sua remodelação, e um modelo com possível motor refrigerado a água vindo do Passat foi flagrado em testes, Porém Nunca chegou a ser fabricado. No segundo semestre de 1975, foi lançado a linha 76, com a motorização de dupla carburação normal de produção, utilizando carburadores Solex 32, gerando 65 cavalos SAE, tornando-o mais econômico, e o motor de carburação simples conviveu junto com ele por um curto período nesse ano, até sair de linha em função da baixa procura. O Brasília também era fabricado no México e teve início no Brasil a fabricação dos modelos quatro portas, inicialmente apenas destinados à exportação para as Filipinas e para a Nigéria, país onde recebeu o nome de Volkswagen Nigala. Na estrutura, o único diferencial era o reforço estrutural do capô dianteiro, que até 1975 era transversal, e a partir daí passou a ser em V. No salão do automóvel de 1976, foi apresentado o programa de testes de motores movidos a álcool etílico, utilizando o Volkswagen Brasília como um dos carros de estudo. Para a linha 77, a parte mecânica do Volkswagen Brasília recebeu algumas alterações importantes, principalmente em relação à segurança, como o duplo circuito de freio, que garantia uma frenagem mais eficiente, porém eles eram em eixos separados, sendo um para o dianteiro e outro para o traseiro. O tanque de combustível recebeu nova fixação a fim de evitar seu deslizamento em caso de colisão. A coluna de direção passou a ser retrátil e o espelho retrovisor interno passou a ser do tipo destacável, também aumentando a segurança do veículo. Por fora saíram os frisos da frente do carro e o emblema metálico Volkswagen foi substituído por um de plástico, maior e mais moderno. Surgiram três cores metálicas, prata, verde musgo e cobre, e os para-choques dianteiro receberam reforços. Internamente, as partes pintadas foram recobertas por plástico preto, e o quadro de instrumentos recebeu um acabamento imitando madeira, além de nova grafia e aros pretos. Sumiu a alça de apoio do passageiro da dianteira, os botões de acionamento receberam iluminação, o porta-luvas recebeu tampa e o acionamento do limpador de para-brisas passou para a coluna de direção. Os bancos receberam revestimento monocromático, podendo opcionalmente vir em veludo, dando um ar mais luxuoso ao carro. A primeira reestilização do Volkswagen em Brasília foi feita na linha 78 com a modificação do capô dianteiro que passou a ter dois vincos e novos para-choques, sendo ele o primeiro carro nacional a vir com para-choques com ponteiras de polenas plásticas. Na traseira, as lanternas com lentes caneladas substituíram as de lentes lisas que tinham a função de não acumular sujeira promovendo uma melhor iluminação. No Salão do Automóvel de 1978, foi apresentada a versão 4 portas como linha 79, antes só para exportação e agora destinada a frota e táxis. Vinha com para-choques pintados de prata no lugar dos para-choques cromados e utilizava as maçanetas do Passat LSE. Na mecânica, utilizava motorização com apenas um carburador. Também foi apresentada uma versão com acabamento mais luxuoso, a LS, com um diferencial apenas em acabamento. Este vinha com molduras grafite nos faróis dianteiro, novo espelho retrovisor externo, rodas escurecidas, borrachão nos para-choques e frisos laterais. Internamente, o carro ganhou acabamento monocromático com forração em cartete bancos altos com encosto de cabeça fixo, volante com rugosidades e, opcionalmente, podia vir com vidro térmico traseiro. Tinha rádio AM-FM, console central e tampa do tanque com chave. Na mecânica, os filtros de ar ficaram maiores e sem a trama metálica e a turbina de refrigeração passou a ser plástica. Outra alteração, foi a adoção do alternador no lugar do Dínamo. 1980 foi o ano que o cenário do Volkswagen Brasília começou a mudar, e as atenções até então dadas e maior foco a ele, passaram para um outro veículo da marca com o lançamento do Volkswagen Gol. Apesar disso, ele ganhou um novo painel de instrumentos com vacuômetro opcional, novos bancos dianteiros com apoio de cabeça removível na versão LS, além de lavador elétrico do para-brisa e temporizador do limpador. Além do novo painel de instrumentos, o próprio painel foi totalmente redesenhado, dando um ar mais moderno ao carro. Recebeu lentes de setas traseira na cor âmbar e na parte mecânica, houve uma melhoria no acabamento fonoabsorvente, tornando o carro mais silencioso. Nesse ano, as rodas grafite deixaram de ser oferecidas para a versão LS. Depois de muitos estudos, chegava em 1980 ao mercado, o Volkswagen Brasília Alco, com motor 1.300 com dupla carburação, o mesmo do Fusca. Essa estratégia não foi bem recebida pelo mercado, pois seu desempenho era fraco e o consumo alto, então suas vendas foram decepcionantes. A partir de 1981, em função do novo carro que passou a ser o foco da Volkswagen, o Gol, a produção do Volkswagen Brasília diminuiu, cedendo lugar a ele. Nesse ano, as únicas modificações foram a adoção do volante do Gol, novas cores e melhor isolamento fonoabsorvente para as versões básicas para que ficassem mais silenciosos. As vendas caíram drasticamente em função do sucesso do Gol e aos boatos do carro sair de linha. No seu último ano de vida, 1982, o Volkswagen Brasília teve vendas irrisórias, recebendo novas cores e, em março, após nunca ter recebido um título de carro do ano, apesar da sua importância, foi produzida a última unidade, com um total de mais de 1 milhão de unidades produzidas, sendo quase 950 mil unidades para o mercado interno e quase 120 mil unidades exportadas, além das unidades produzidas no México. O Volkswagen, Obteve também sucesso nas pistas, principalmente na divisão 3, além de ser utilizado como base para a montagem de modelos conversíveis de estilo baja, como os Matis, os Fox Ranger e os Guaçu, e os esportivos feitos pela Daku. O carro virou até música se transformando em um grande sucesso com o grupo Mamonas Assassinas com sua Brasília amarela, e foi também sucesso na TV, no seriado Chaves, como o carro do Sr. Barriga. E aqui termina mais um vídeo da série Grandes Brasileiros, falando um pouco sobre um grande sucesso do nosso mercado de automóveis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Te espero no próximo vídeo. Até lá!